E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando brasileiro E hoje voltamos com a nossa Mystery Girls World Hunter. Vamos mostrar aqui só como é que estamos nossos status, dei uma boa upgradeada. Lá na personagenzinha, lá na Sene, até 32. E a gente já evoluiu ela aqui também na hora da batalha pro nível 40, muitos itens ótimos. Vamos dar uma olhadinha no que a gente consegue fazer. Já temos alguns talentos aprimorados ao limite. E ganhamos nível 2 de talentos. Né? Vou até rodar aqui para ganhar um talentinho novo. Ali, ó, aumentar o nosso ataque básico. Beleza, vai aumentando ao fim de cada spell que vai aparecendo. À medida que não vai tendo gravações, eu vou dando uma calopada para a gente poder fazer umas gameplays mais fluidas, né? Para não ficar apanhando tanto. Agora nós vamos jogar contra, o... lutar contra o Michael Jordan Super Saiyajin. Vamos gastar 5 de energia. E bora lá. Vamos fazer o máximo possível para ver o mínimo de anúncios possível. Então, Holy Shield. Holy Shit. Opa, Holy Shield. Ó, Critical Blessing. Aumentar o crítico em 20% pela, pelo anúncio. Bora. Beleza, já, temos, já estamos blessados. Critical Blessing. Nossa, a minha personagem agora já tá tão roubada que tá levando a maioria deles num hit só. <risos> Azar é deles. É um, dois hit, rapaz. Pensando o quê? Vamos aproveitar. Aumentar a defesa, aumentar o movimento speed. Vamos ficar mais rápido ainda. Só vem. Esses Balrogzinhos aqui. Eu vou não deixar eles dar esse dash aí pra não tomar dano de graça. Lembrando que agora nessa vida já, já, já sumiu daquela linha de, de 2000, né? A gente já tá na margem dos 6.500, então tá fluindo. Quanto mais a gente upar, mais tranquilo vai. Sumou um meteoro, cara. Eu vou, eu vou pegar esse meteoro aí, porque eu não me lembro de ter, ter tratado com o meteoro antes. Aí eu aumentei o ataque. Show de bola. Vou meter um especial, ver se eu levo todo mundo uma vez só. sua Arcana Arslash. E <risos> do nada veio um meteoro aleatório ali Muito bem Vamos aqui All the Mage, 10% Show Mete bronco Aí, agora sim Agora eles estão resistindo mais Desagüenta... Olha o meteoro Do nada brotou o meteoro Aí Mete... Ah, tomei um daninho Ah, não acredito Dragon Ring Beleza Vamos aumentar o nosso Nosso Dodge A esquiva Gatinho! Max Health mais 5%? Bora! Warning! Agora esses Balrogs mais grandão, hein? <risos> Do nada caiu ali um. O um meteoro aleatório. E os Balrogs gigantão foram pro saco também. Aí! Stage 5 de 20. Cara, eu vou aumentar. Um esse flame walk o então, que eu vi eu vou caminhando vai brotando fogo, que legal olha aí que legal rapaz. olha aí, olha o meteoro só o meteoro já, já deu conta, peraí deixa, deixa eu ficar zanzando ver se caiu o meteoro Ali. <risos> só o meteoro já dá conta, Ó, vem vem, meteoro olha o meteoro Ai. aí rapaz, só o meteoro já deu conta? Vamos ao um especialzinho, né? Aproveitar já que estamos pagando. <risos> Ainda terminou. Com um meteorinho aleatório na cabeça dos caras. Show de bola. A gente está muito roubado para esse estágio, né? Então, vamos, vamos chamar o raio. Tudo que a natureza puder ajudar a gente. Tem fogo, tem raio, tem meteoro. Olha ali. Vou ficar só dançando. Pera aí deixa eu ver o que eu consigo fazer. Olha ali, só só a natureza A natureza cuida, peraí, peraí Olha ali, rapaz, que legal Só a natureza. natureza Só a natureza Só a natureza Vem, vem, vem Não, até que ninguém nesse estágio, rapaz Só a natureza O oh, Lightning também vai aumentar Vai aumentar mais, o raio vai ficar mais ralado Deixa cair o meteoro primeiro. Aí. <risos> Agora eu vou meter uns espadaços aqui até para poder carregar o nosso especialzinho. Na hora, bossa. Mete e Deixa vir, deixa vir. Agora vou, vou deixar carregar o nosso especial até chegar no último boss. Não, tá longe ainda, tô... são 20 stage. Dá pra eu gastar mais algumas vezes. Ah, vai ter. Além da, da, do raio, vai ter aquela bola elétrica aleatória do nada que ela vem. Ó. Só vem, baguletes. Do nada vem a bola, do lado caminho full, do nada vem o meteoro. Do nada eu largo esse Arcane Sprint, não sei o que, aqui que eu faço e pum. Já era. A ah, skill, aumentar a minha, minha esquiva Não vou me apegar muito Restore 30% Vou botar mais 5% de vida Boa Já estou na base dos 7 conto Oh, Ralf, rapaz Eu estou no o Eu vou só desviando do Ralph por enquanto Ai, desvia do Ralph. Olha o Ralf, rapaz Uh, Ralph! <risos> o Ralph veio a tretar comigo, meu pai. Até me deu uma incomodada. Boa. Ah, a probabilidade de vir aquela, aquele bagulete, a churiquinha voadora lá do universo. Claro que eu ganhei bastante dinheiro. Quatro conto, Tá valendo. Ah, aquelas caixinhas lá, elas dão mais, mais dinheirinho. <risos> Agora sim, rapaz. Ah, eita, caindo. Quem tá caindo ali, rapaz? Tá caindo do céu. Fiquei tonto, Ih, Fiquei tonto. Não entendi muito bem o que foi o aqui, que me deixou tontão. Ah, vou recuperar 20% de vida. Vamos ficar com a vida cheia. E aí, vai, agora se a vida 100% Vamos levar esses mocoteiros A motinha, ela se autodestrói, apesar tá, de tirando mais um daninho Stage 12 de 20 Vamos aumentar nossos ataques normais Só a natureza já resolve. <risos> Nossa rapaz, veio a frota de botão aqui. vou levar todo mundo. Asa! Arcanes, Shield, Mega Relâmpago de Plasma. Ah, essa foi bonita. Rotating Blade, mais um troço que vai spawnar na Nossa, quanta coisa que tá spawnando na cara desses loucos. <risos> Olha ali, para não tem mais pra onde esse cara apanhar. Isso sem contar que eu ainda tem aquele escudinho. Olha ali, rapaz, o Balrog de, de taco de beisebol. tentando quebrar que a mil de vida já. Ah, muita skills aí. Restou, vou aumentar o crítico. Bora é que é de graça né ele oferece mais para assistir quando quando a gente tá mais, mais apanhando mais né Olha ali rapaz o Zé Coveiro o Zé do Caixão o Zé do Caixão tá me tirando de vida aí Ah Deus Zé do Caixão Ainda <risos> veio o meteoro ah, vamos ver, aumentar o movimento speed não tem mais para onde ficar forte Só vem, só vem. Nossa, agora encheu a tela. E vocês vão tudo morrer. Deixa só vir o... <risos> Deixa só vir o meteoro. Sabe o meteoro daquele, do, do filme aquele? Que vai destruir a terra? Boa. Vou aumentar o mais. Aumentar... Vou aumentar a nossa defesa. Vou tomar um daninho a menos. Aí, pegar as merda. Vou meter bronca aqui nos especialzinhos. Cagar esses loucos, tudo a pau na espada. Caiu. <risos> veio o raio, veio a bola de raio, veio a, a lâmina giratória, veio o, <risos> o meteoro, veio todas as loucos. Esteja 17, vou aumentar... Aumentar nossa defesa Aí, defesa aumentada de novo com o refrezinho A gente não baixou de 6 mil, eu ia falar que a gente não baixou de 6 mil, mas a gente já está com 5 mil. A gente não baixou de 5 mil de vida nenhuma vez, então tá, tá bom Vamos estamos no estágio de 18 Vou deixar o especial para o nível 20, não vou gastar agora. Boa, esses carinho de rádio aqui em circunstância normal. Até acho que seria bem difícil. Beleza, esteja 18 está clean. Uh, flame update da de fogo foi aumentado. Beleza, sobe aí pessoal. Quanto mais eles me cercam, essa lâmina giratória, melhor ainda eu tenho esse escudinho sagrado aqui, que volta e meia elefuncia ah. Daí do nada, bota o meteoro, raio, a bola de, de fogo, o fogo que eu caminho a lâmina giratória Eles tomam mais dano do, do universo do que de mim Boa! Oh, the flame continues. dodge... Vamos aumentar nossa esquiva Looky Cat, oh, a gente está com 3.800. Vamos recuperar a vidinha, 6.700. Quantos? Agora, stage final. Ali, o rapaz, The Big, The Big, também conhecido como Michael Jordan, Michael Jordan Super Saiyajin e de bigode. Nossa, eu gastei todo o Especial dele, nossa, o pouco. Ah, agora eu respeitei, o Jorgos Pesadinho tem vida Sorte que eu tenho, a minha esquiva tá boa e a defesa foi aprimorada Só que eu tenho mais um Especial Relâmpago de Plasma na cara dele e já se foi o disco voador. Olha lá no final, no rodapé, que tanto coisa. Olha aqui, 120 de XP. Muito bem. E um monte de itemzinhos Show de bola. Missão 7 está concluída. Passamos para o nível 33 também. Oh, skills. Have des desbloqueamos alguns skills bacana Muito bem. Beleza, e o nível. Não, eu não vou. Não vou ratear, ok. A missão 7 tá Dois mil anos depois. Missão 7 nós conseguimos concluir. Vamos dar um auto-raid aqui. Não, a gente não tem. Precisa de 8 minutos para poder liberar, porque eu não tenho energia para poder liberar. Devo ganhar mais experiência e tudo mais. Então, pessoal, missão 7 está concluída. Missão 8 vai ser ali que trouxe. Parece um Tartaruga Ninja. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Muito obrigado por acompanhar até aqui, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal, deem aquela força. Obrigadão. Já falei demais. E até a próxima.